galera Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês faz um tempinho que a gente não posta nada então hoje eu resolvi postar tô aqui no hotel Transamérica logo bem pertinho ali do Expo Center Transamérica né Transamérica Expo Center na verdade onde hoje tá acontecendo o e-commerce Brasil fora do e-commerce Brasil na verdade começou ontem hoje e amanhã tá quem tiver a oportunidade sensacional evento tá muito bacana tem muito expositor, tem uma estrutura fantástica, alimentação completa, organização, palestras sensacionais, tá certo? Muito bom mesmo. Eu tô passando aqui, na verdade, porque é importante, mesmo quando a gente não consegue ir aos eventos, tem dentro da página do evento, que eu vou deixar aqui embaixo, tem um local com todos os expositores. Ali, você colocando o mouse, você consegue ver quais expositores estão lá. E eu te falo que assim, eu achei muita empresa bacana. Muita empresa que eu não conhecia, muita empresa que realmente pode agregar e acrescentar para o nosso dia a dia, tá? Então é uma dica rápida e bem curtinha para vocês, mas aproveitem, Tá aqui ó, aqui embaixo o link, entra ali, vê os expositores, muito, muito bacana, um abraço para todo mundo que eu encontrei hoje lá, o pessoal, é, tudo que foi visto e, e inclusive até algumas pessoas que acompanham a gente, muito bacana mesmo, tá? Então ó, oh, galera, façam uma pesquisa, tem vários gateways de pagamento, tem várias empresas de marketing para você fazer para sua loja virtual, tem é, diversas empresas do segmento de marketplace, então tá muito interessante, muito interessante mesmo, um evento muito completo, um evento muito organizado, tá certo? Então aproveita, às vezes não deu, não teve como ir, tudo bem, tá tranquilo, tá longe, mas aproveita, acesse o site que lá tem muita, muita, muita opção. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima.